your secrets if you really a mais um vídeo no canal. Uh, desde já quero pedir desculpa. Uh, por ter estado AFK uh, Por ter estado AFK por não ter estado a meter vídeos no canal uh, Mas a cena é que eu estive a viajar então não consegui uh, Este vídeo vai ser mesmo muito curto É só para dizer que vai haver giveaway uh, Esperem que eu já vos mostro qual é a arma de giveaway Matar. Bom, a arma do giveaway vai ser aqui esta P250 Star Trek Minimalware ah, Não, estou a brincar só O giveaway vai ser aqui desta capa Headline uh, Acabar. Vai ser desta capa Vai ser aqui desta capa headline com 4K de 2015 os Diamex é, ou o que que é Não sei o nome deste marmães. Uh, basicamente é só isso uh, Vou deixar o link do giveaway na descrição pessoal uh, É assim Uh, se eu vir que vocês estão aí a apoiar este giveaway Ainda esta semana vou, vou trazer ainda outro giveaway Filho da puta uh, Vou trazer ainda mais outro giveaway esta semana Por isso já sabem pessoal, deixem o vosso gosto uh, Compartilhem o vídeo, inscrevam-se no canal se ainda não estão uh, E outra coisa Que este giveaway vai ter diferente no outro Eu como não quero estar a fazer a alteração da arma Uh, o que é que vai acontecer? Agora quem se inscrever no canal e depois... Uh, deve uh, Pronto, tirar o, a inscrição no canal. Uh, vai ficar desclassificado. Uh, por isso não, a arma não vai ser sorteada. Uh, essa pessoa. Essa pessoa até vai ficar lá registada, mas uh, ela fica desclassificada, por isso o nome do no sorteio não vai aparecer. Uh, opa, acho que é a melhor maneira... Acho que é a melhor maneira de se fazer isso. <risos> Gando porca. Uh, pronto pessoal, e basicamente é isso. Uh, é só mesmo para avisar que vai haver giveaway. Nada mais. Uh, então, se vocês quiserem participar, participem. Deixem aí o vosso mega like para ajudar. Inscrevam-se no canal e fui!